eu percebi que não se tratava apenas de um negócio, se tratava realmente de é, uma forma de viver. Você empreender é uma forma diferente de viver. Um dia, eu recebi um telefonema né, da assessoria de imprensa falando Olha, é da, é da Band, estão querendo gravar uma uma reportagem sobre a Concerta Smart, sobre reparo de celular E aí eu fiquei, nossa, fiquei super animado, né? E, e a gente gravou e, a gente, e eu comecei a perceber nesse momento Que a Concerta Smart ela tinha virado a referência Quando se fala em reparos, em, quando se fala em mercado de de aparelhos celulares, de conserto porque depois dessa reportagem é, toda semana começou a aparecer alguma reportagem sobre o assunto então começaram a me ligar da Globo a gente aparecendo em pequenas empresas, grandes negócios da Record então toda semana a gente estava fazendo algum tipo de gravação e o que, que eles buscavam? informações do setor quantos aparelhos quebram quais são os tipos de conserto mais procurados, né? quanto que a pessoa gasta, dicas para as pessoas conservarem melhor seus equipamentos. Então, nesse momento, foi um momento feliz porque é, a gente realmente viu que o negócio estava dando certo e que a gente tinha se tornado referência no setor. É, toda essa exposição, ela foi muito positiva porque ela começou a trazer mais demanda para os, para os lojistas da Concert Smart. Então, a marca aparecendo na TV é, e sendo referência a gente conseguiu é, trazer isso para demanda para os lojistas. É, eu comecei a participar mais do dia a dia do, dos lojistas, né, do pessoal da Concert Smart, e estar mais junto, mais próximo e eu percebi que a gente não tinha criado apenas um modelo de negócio a gente estava criando um, um era uma forma um estilo de vida porque eu tive, tive um grande amigo meu que saiu de uma empresa com um alto salário com um cargo é, muito bom e ele foi empreender conosco e depois conversando eu entendi é, por quê. né foi olha Felipe eu ganhava bem sim na minha empresa só que eu tinha eu dependia do meu chefe, eu tinha horários complicados, eu tinha uma vida que eu não tinha qualidade de vida. Né? E, e através do meu negócio eu consegui empreender e hoje eu tenho liberdade para fazer, para tocar a minha loja, lógico, seguindo a, as diretrizes da Concert Smart, mas tocar a minha loja de uma forma que eu tenha qualidade de vida. Que eu possa fazer uma viagem, que eu possa ter funcionários, uma equipe é, que esteja ao meu lado e que consiga é, me proporcionar também momentos que antes eu não conseguia. Então nesse momento eu percebi que não se tratava apenas de um negócio. Se tratava realmente de é, uma forma de viver. Você empreender é uma forma diferente de viver. Claro que você vai ter muitas responsabilidades. Às vezes até maiores do que se você tivesse um emprego, com certeza. Mas você vai estar tá no controle da sua vida. Você é que vai definir a hora que você precisa dar o sangue a mais e a hora também que você é, pode aproveitar melhor seus momentos com a sua família ou numa viagem ou em um sonho que você tem.